Você foi pastor, né? Eu sou, eu, sou, eu sou pastor. Você é pastor? Sou. E da igreja presbiteriana. Sei, Você mano, lembra? A presbiteriana é, é ali em frente a IC. Então aquele ali é do, do... Reverendo Nicanor Xavier. Nicanor, Nicanor foi meu professor. De quê? De inglês? Ele dava aula de inglês para mim. Você estudou no Torquato? Eu sou. Eu, eu, eu, minha, minha formação de, educa, de educação foi toda feita lá. Doutor Quatro? Oh. Na minha época tinha os grandes mestres da, da cidade aí. Do, Dona Branca. Dona Branca estudou, formamos direito junto lá, lá ela foi minha professora. E minha colega de sala de aula, eu adorava ela, a gente brincava muito. Ela foi, você se formou em Direito em que ano? Eu fui em 70. 70, 70. Eu sou de 84, da turma de 84. Oh, é, minha carteirinha era 58 mil, na vai Pedra. Ô João Carlos, vou falar assim, fala um pouquinho do Quatro, Caleiro, que você lembra lá. Você, você lembra do Pedroca? Lembro, o Pedroca não me deu aula não, porque eu sempre estudei à noite, né? Eu nunca fui estudante lá do, do, do período. Se quiser tirar a máscara, não sei se você sente com eu prefiro, prefiro, prefiro, prefiro é. eu estou um é. pouquinho com a garganta é, ruim. E, e tem o um vento e, aqui. Então, eu tô, eu tô assim, eu não estou querendo colocar em risco ou, ou, é. outra pessoa. O, o, o Carlos, é, é, João Carlos, né? João Carlos. João Carlos Pires. Pires. Me fala, seus irmãos, quem são os seus irmãos? Eu tô Reinaldo Pires e Jovilei Lima Pires. Irmãs. Eu não tenho, só nós somos só em três. O seu pai, como que chamava? João Batista Pires. A mãe? Geralda Lima Pires. De Tirapuã. De Tirapuã. Você ficou em Tirapuã até que idade? Não, eu nunca morei lá. Você... eu já nasci, eles já vieram para cá. Eles vieram que idade? Eu querido? nasci aqui em Franca. Que idade que eu sei que, que eles vieram, por exemplo, é, é de São Tomás de Aquino, né? Não, de ah, Tirapuã. A nossa terra lá era vizinha com o São Tomás, lá tinha divisa. lá um Aquela mais. região ali de Tirapuã? É. Me fala então, os irmãos do seu pai. Ah, tinha o Zé, tinha o Olívio, tinha a Maria. A Maria era a minha única irmã é, mulher, né? Sim. Era o Olívio, o José, o, o, tinha um que foi prefeito de Tirapuã, o Antônio, Antônio Pires, de Moraes, Ele foi prefeito de Tirapuã. É... Então, essa turminha aí, viu? É... E da sua mãe? Aí é da, da é família Lima. Família Lima e eu, o, o meu avô já tinha fazenda aqui em Alto Porã. E, e, e ele era irmão do Teófilo Araújo Lima, que ele, era, ele tinha um cartório. Ele tinha um cartório de registro civil aqui em Franca. Tem né? algum vínculo com o Carlos Lima? Carlos Lima. Eu não o sei. Carlos Lima vem de São Paulo, né? A família dele. Carlos Você Lima. falou da sua. É, a, a, os Lima se separaram. Tem, tem Lima em São Paulo, tem Lima em Catanduva, tem Lima. Tá, tá. É, meu avô era José Araújo Lima, né? Você conheceu? O meu avô, vivi com ele. E a sua avó? Minha avó também, todos... Ah, como que a chamava o nome, tinha já? Tinha a Elisa Araújo Lima, é, casada com Zé Lima, e tinha a do Semir Almira Pires, né? Do Afonso Pires, que era meu avô. Você não chegou a conhecer o irmão do seu avô, não? É tio, avô. Eu estou falando isso porque talvez a pessoa da família vai assim, Poxa, esse moço aí é meu parente. É, é a gente normalmente a cidade é pequena, né? Assim, é, então a gente acaba. E a família vão entrelaçando, né? Entrelaçando. Aqui, a, aquele Antônio Araújo, lá, o do, pai do Durvalino, aquele lá era primo da minha mãe. Durvalino de... Resende, não? Durvalino Resende, é. Mas eles são de São Gotardo? daquela que minha aquele... mãe é de São Gotardo. A minha mãe é mineira de São Gotardo. Meu avô saiu de São Gotardo, aí ele veio, aí ele comprou um hotel aqui em Franca, meu avô tinha um hotel aqui em Franca ali perto Como que chamava da... o hotel dele? Perto da rodoviária ali, tinha... Uma... A terminal Rodoviário. Ali. É, ali é, mas tinha um hotelzinho ali, né? Não sei se desiste isso aí, aquele hotel lá. A Lúcia Garcete, acho que o pai dela tinha um hotel ali. Ela viveu, a professora. É, depois meu é. avô vendeu tudo aí, vendeu, aí eles mudaram para Catanduva. Aí ele montou, foi trabalhar com secos e molhado lá. Naquele tempo lá era a entrada para o sertão de, de Rio Preto ali, para aqueles lados ali. Né? O, Zé, o, por ali. o João Carlos, você tem uma história bonita dessa franca, né? Que você trabalhou com o que aqui? Um Eu homem... fui funcionário do Banco do Brasil há muitos anos, aposentei lá, Banco do Brasil. Você foi colega, então, do senhor Angenor Santiago? Foi, Angenor, nós tra... chegamos a trabalhar junto. Trabalhei com a Angenor, ele tinha um rancho lá, ao lado do rancho nosso, lá no São Pedro, lá na, no Peixoto. No um Peixoto. Ah, que foi um tempo muito gostoso que você viveu em Franca, né? Porque você viu o crescimento grande da Franca Não, mas da... eu vou te falar, ô, ô, ô, pastor, eu, eu acho o seguinte Nós vivemos uma época que as pessoas eram boas por natureza Hoje não, hoje as pessoas estão envenenadas a sociedade está envenenando as pessoas, estão tá? vendendo as notícias, hoje são veneno. Ô, ô, então nós estamos vivendo uma época que você traz o ódio, o cara não confia no outro. É. Aí esse eu estive como vereador, na época, e tinha um colega nosso que falava assim, eu, eu fico assustado com a Franca, que eu saio e eu já não encontro. E, e vejo tanta gente diferente, a, a cidade de um momento para o outro, ela deu uma explosão. É. O doutor Lancha me disse isso numa uma entrevista, ele falou assim, é uma coisa rara o crescimento de Franca dentro de uma ah, década. hoje? Eu, eu, eu, eu tive dois anos que eu trabalhei dentro da prefeitura, eu fui coordenador de finanças, e fui coordenador de ensino que que mas que qual o prefeito Gilmar, no Gilmar da na época do Gilmar é no primeiro mandato sim então nós ficamos lá dois anos eu fui coordenador do ensino e fui coordenador na finanças foi depois daquele ano o, o, o Gilmar acabou sendo reeleito né mas aí eu não fiz parte não só trabalhei lá durante dois anos, falei, não, isso não é para mim, não. Política não é para mim. Você sabe quem é que nós recordamos hoje, com saudade, uma pessoa que trabalhou e ajudou muito o Maurício? É o Carlos Lima, que Carlos era bancário. Lima. É o, o bancário é, é é do irmão do netinho, é irmão do neto, o Zé Olímpio é. de Lima. Um pessoal. O, o, o é irmão do, do, do Zé Olímpio de Lima. É, é o Zé Olímpio, até uma história bonita deles. Me fala aqui, e a sua, sua esposa, sua família? Sediola? É Facioli, a, a, a minha família é do Delcides Facioli. O Delcides Facioli é, era da, da, da, do Presotos, lá trabalhando no Pesuto. depois trabalhou muito tempo no, no Amazonas. Qual lá. que é a ligação sua com a Dirce, da sua esposa? Não, não tem mais ligação com Dirce. O, seu, o seu sogro, como que chamava? Faci Delcides Facioli. Facioli. Não, Facioli. Facioli. Nós, nós, depois nós mudamos o nome de, de, de Facioli para Faciolo, a nossa, porque nós fizemos. Eu não, né? Mas a, meus filhos e a minha esposa, nós mudamos. para pegar a cidadania Italiano. italiana. Sim. Eles nos obrigaram, porque lá no. no, no o, os, os antepassados dela na Itália, chamava Faciolo lá. Faciolo. Então nós mudamos para Faciolo aqui e pegamos a dupla de cidadania. Eu não, eu não tenho, mas minha família tem ó. Meus Quantos filhos? filhos? Quantos filhos você tem? O, o João Carlos, né? É. Eu na época que nós tivemos vereador, o Valdes que foi o autor do projeto. Valdes. É. Valdes o museu da imagem e do som, certo? É. Desde ficar guardando peça que dá muito trabalho e isso precisa exige espaço. Lá passando, onde era o Paragon ali, é. eles tiveram lá no, naquele é. prédio lá. E hoje, hoje eu faço esse registro e eu queria que você falasse um pouquinho mais e deixasse. Você está um gravando? Eu estou gravando Essa história sua tão bonita, rapaz, tão bonita. É. Você falou coisas aqui impressionantes da sua família. O que, que é. marca a sua vida? Assim de... A minha Do... vida é marcada pelo amor Eu acho que se, eu, se não houver Solidariedade entre as pessoas O mundo, é, o que caracteriza a, a, a raça humana É a solidariedade Essa compaixão esse, é, é, A responsabilidade pelo outro né? Se você não tiver responsabilidade Por isso que eu vim aqui A hora que eu parei, você me cumprimentou Eu parei Em, em, em nome da solidariedade Quer dizer, você, que coisa, se alguém... Gente... A Salve. gentileza sua não, foi muito boa. É... Você falou coisa bonita. É, muitas vezes nós perdemos isso. Nós é... temos aquilo que você falou inicialmente de medo, nós estamos vivendo. As pessoas vão colocando isso. E a vida é um, é um relacionamento, é um é... encontro, né? É o que é o que é o que caracteriza o ser humano. Se, não, se você tirar isso, nós somos animais, animais é. igual de floresta. Ah, eu sou pastor e no Sim. Velho Testamento tem uma expressão muito rica, chamada chamado congregar, é a juntar. É. É, é, o ser humano ele precisa de estar perto de alguém, ele é. não consegue viver sozinho, não. isolado. Certo? Mas por causa da a nossa correria hoje, a vida é uma correria, né? é uma carreira. E se você está caminhando, você tem gente boa do seu lado. E eu queria até que você desse uma palavrinha sobre o Valdir, eu gosto muito do Valdir. O Valdir é uma pessoa. É, é, assim, é. Especial. É, ele é especial, ele é, tido, é, é, é um líder, né? com as pessoas. E, e aí ele foi dado o dom da comunicação. Né? Ele é um comunicador, ele tem, tem uma, uma, um vozeirão, né? tem uma, uma, uma voz bonita e, e ele se prima pela, pela caridade, pela, é, pelo, pelo interesse pelo outro. Né? É, comunicação. O João Carlos, eu fiquei muito contente conhecer e a gente poder registrar. Me, me fala aqui uma coisa que marcou a sua vida lá no colégio Torquato Caleiro, doutor. O, o Torquato Caleiro ali era o seguinte, ali... É, é, Professores... Nós, nós perdemos uma época no Brasil em que os nossos educadores, eles eram humanistas, então eles, era, eles, formavam, eles formavam homens. E eles não tinham só é, é, o dom... De ensino, não, é, não, é, não, é, não foi a, a, a formação. De conhecimento. De conhecimento é, é, que, de imediato, assim, da, do, da história humana, né? Eles foram excelentes nisso, mas antes de mais nada, eles nos formaram pelo, pelo exemplo de cada um deles, pela Gente. postura. Pela postura. É. E, e eles eram correspondidos, porque todos nós respeitávamos todos eles que eles entravam em sala de aula e existia uma, uma, uma reverência toda especial, isso acabou, né foi a, a nossa cultura foi acabando com isso. Então, essas coisas que eu sinto falta e que deveria ter permanecido, não podia ter perdido isso, está fazendo falta hoje. Os homens de hoje que estão nos administrando não tiveram isso. E a gente tem que temer, ah, pelos futuros administradores, e eles estão mais preocupados com o conhecimento. É. Eu tô, estou tô aqui, tá? Cara? Espera um pouquinho, a minha neta vai estar tá passando ali. Eu vou ter que filmar. Ah, uma ah lá, a mocinha lá. É. correria. E eu já aqui, tenho não, que. Espera um pouquinho, só não, um pouquinho. Então vamos Isso fechar. Mesmo. Aqui ó, essa que está do lado de lá, ó, de blusa Clara. É, ela está vou... com 20 anos no quarto ano de medicina, em Araraquara. Graças a Deus. Graças Deus. a Deus. Que ela ajuda é. muito a humanidade na sustentação é. dela. Ô, Carlos, eu tenho um filho que é médico e pirassurunga, né? Ortopedista. Ela aí já acompanha alguma cirurgia junto com ele, vai pra lá e né, estuda. Graças a Deus. Ó, oh, eu Deus fiquei abençoe. muito contente. Deixa uma mensagem aqui pra nós, pra essa juventude. Você tem quantos filhos? Ah, você já falou é. o nome? Você falou o nome deles, né? É, o Alex, Dos Daniel. E o... E o Alec Daniel é a Milene. É Quantos Milene. netos? Eu tenho quatro netos. Poxa, que beleza, eu tenho só um casal. É, mas e... você ainda tem tempo ainda você é novo. Quando fala o nome dos seus netos aqui para deixar a história aqui. <risos> esse vô que também deve ser igual eu, Coruja, né? É, é, é mas tá é. ótimo. Ó, eu, eu foi, um prazer, agora, foi um prazer, foi um prazer muito grande. E eu quero agradecer a sua gentileza. De, pra, então, de conceder você, esse registro Você me ofereceu muitas coisas Sabe o que é? Hoje, se você, escuta alguém, é, se você escuta alguém É muito bom Se você se interessa pela história do outro É muito bom Certo? E isso aí que, que vale a pena é, Eles falam em perder tempo com alguém Eu acho que não Eu acho que a, a mensagem não é perder tempo com o outro Você está ganhando do outro Você está interagindo e o outro tá te passando a vida dele então isso é muito bom e isso. outra que Deus nos abençoe que isso que é importante o resto não serve para nada Um abraço muito obrigado eu vou filmar você caminhando é. eu acho bom caminhar viu? fica com Deus caminha Tchau. caminha Zé Carlos obrigado aí ó. fiquei muito contente de poder hoje registrar essa história a história tão bonita do Zé Carlos aí é claro que nós estamos aqui na pista, vem correr, mas a gentileza dele me proporcionou esse registro histórico, nesse lugar aqui que é um lugar muito especial. Olha lá, minha neta vem correr aqui, Tá está lá correndo, a Rafaela. Ela nem sabe que eu estou aproveitando um tempo para fazer esse registro bonito. Obrigado, João. Carlos Pires